Olá pessoal, tudo bem? Mizel Martins aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de como você contratar a tua VPS, tá? Vou deixar o link aqui abaixo, o link correto aqui abaixo, para você clicar, colar no seu navegador e você então vai ser direcionado à página para você fazer o seu cadastro aqui na empresa Mini VPS, ok? E você vai estar tá escolhendo então qual VPS você vai é contratar Ok então com certeza a maioria das pessoas é Windows tá tem para Linux também porém Windows você tem esses planos aqui tá pessoal você tem esses planos aqui então por exemplo o mais barato aqui para Windows hoje é o de 5990 é o que eu uso tá e você pode clicar aqui em ver planos tá e você ser direcionado então à página onde você vai é, clicar em assinar e talvez ele direcione você a fazer seu cadastro novamente ok e para você estar contratando então você tem todas essas informações aqui tá hoje no meu a uh, na minha vps aonde eu rodo alguns robôs tá dos nossos clientes já cheguei a rodar em torno de quase 10 a uh, 10 plataformas mt4 simultaneamente tá sem problema nenhum muito boa vps você pode contratar tranquilamente Ok, para você ter aí quantos robôs você quiser uh, operando por você 24 horas sem parar, ok? Então é, esse aqui é um exemplo, tá? eu contratei essa, essa aqui é a que eu uso no combo assessoria robô Forex Trader e agora vamos, eu quero mostrar para vocês como é dentro da minha plataforma, depois que eu já fiz o cadastro, para vocês terem uma noção é, o que vocês vão fazer. Muito bem, essa é a página de login, aí eu vou clicar aqui para entrar, entrando tá? Aqui dentro você vai ter um dashboard desse aqui, onde você vai poder, né, fazer os pagamentos mensais, vai vir um e-mail para você, para você estar tá pagando, tá? É, as as faturas aqui inclusive até tem uma faturinha aberto aqui já são todas as faturas que eu já paguei tá é bem simples ativação muito muito rápido ok e você pode então depois de ter feito seu cadastro você pode estar tá vindo então aqui assine já vamos ver aqui se mostra a partir daqui de dentro os planos sim cloud windows ok Aí você pode estar tá escolhendo aqui ah, o servidor da Alemanha, por exemplo. Você pode estar tá clicando aqui, ó, a partir de R$59,90 ah, o mês, tá? Então você vai escolher o seu plano e aí você vai, então, fazer o seu pagamento, tá? Continuar. Vai fazer o pagamento. Lógico que você vai escolher para Windows, tá? E assim que você fizer, então, o pagamento, você vai estar tá recebendo um e-mail deste aqui. Pessoal, presta bem atenção. Um e-mail... Deste aqui, tá? Com algumas informações, mas a informação principal é esta aqui. Onde você vai receber um IP principal, usuário e uma senha, tá? Essas são as três coisas que você precisa para entrar na sua VPS. IP principal, usuário e senha. Muito bem, eu vou estar é, mostrando para vocês onde vocês vão logar isso. Você vem aqui na, nessa barrinha à esquerda inferior aqui e coloca aqui, digite REMOTE tá? Remote. Aí você vai ver que vai aparecer esse computadorzinho aqui, tá no seu na sua lista aí, você clica, que é a área remota do seu computador, e aqui você já vai ter acesso então para você colocar as credenciais. Quais, Misael? Essas que você recebeu pelo seu e-mail, OK? Então eu vou apagar essa aqui e vou mostrar para vocês como ela vai vir para você. Você vai colocar então o IP, OK? Vou tá clicando aqui, você vai colocar o IP Tá? Aqui Nesse primeiro campo, tá? Respeitando os pontos, tudo certinho Pessoal, tem que ser milimetricamente Tá? Observa cada informação Se tiver um errinho, não vai Entrar, não vai funcionar Então você colocou o IP, depois vai colocar Nome de usuário, administrador Esse aqui é o meu caso, tá? Mas você vai por a tua senha que você receber Aí no seu e-mail, tá? Com A maiúsculo, né? Tudo Igualzinho está aqui, ok? Você vai apertar em conectar vai aparecer uma, uma interface com uma caixinha lá no final dizendo se você realmente quer abrir se você acha seguro tal você aperta que sim sim posso pode abrir nem é, não me pergunte mais alguma coisa assim e aí vai pedir a senha a senha aí sim você vai colocar a senha num campo ok onde vai estar tá pedindo a senha você coloca a senha igualzinho eles te enviaram Ok? E pronto, você vai ter acesso à sua VPS, que é como se fosse um computador virtual, uma área de trabalho na nuvem, para você então estar baixando o MT4 de qualquer empresa, qualquer. É, corretora para você tá operando. Vamos para a próxima parte agora. Dentro da VPS, é isso aí, pessoal. No momento, então eu estou agora dentro da VPS que eu uso para os meus clientes. Tá, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze mt4 abertos. Nem todos estão sendo usados, mas a maioria tá. Tem um ou dois que não está sendo usado nesse exato momento, ok. Mas a parte mais importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou ter que minimizar todas as. Os MT4, pode deixar eles abertos também, rodando para você visualizar todos, não tem problema. Pronto, essa aqui é a área de trabalho dentro da VPS. E aí já vem com um navegador padrãozinho aqui ó, um navegador para você então ter acesso ao MT4 da empresa, da corretora que você usa. Eu indico, obviamente, eu indico a Exynos, tá? A Exynos é fantástica, uma, uma corretora muito boa, aqui no nosso canal tem tutoriais sobre como fazer cadastro na exness E aqui eu já vou pegar e vou digitar aqui, vou ver se eu já consigo digitar aqui, por exemplo, exness.com e vou... É, você pode digitar a sua também, tem problema nenhum. É isso aí, pessoal. Eu procurei, procurei, consegui achar aqui o link exato, tá? Não estava conseguindo pelo pelo site principal, tá? Mas esse aqui é um dos blogs da da Exness, tá? É a corretora que a gente usa. Você vai procurar a tua corretora, FBS, sei lá, qualquer outra que você usa. Então esse link eu vou estar deixando também aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Onde você vai ter acesso aqui ao, ao blog, tá, deles. É, você pode até mudar aqui, ó, para português. Vamos ver se aqui português Brasil, vamos ver se eu consigo. Pronto, como usar tal tal. E aqui do lado esquerdo você vai ter aqui como usar MetaTrader 4 para Windows ou MetaTrader 5. Você pode baixar os dois. Clicou no botão baixar. Eu estou dentro da VPS, tá, pessoal? Então aqui, ó, Xness for setup, tá? É, eu vou até colocar aqui, ó, um novo novo aula, só para diferenciar de qualquer arquivo que tiver lá dentro, tá? Já vai baixar dentro da área de trabalho da sua da sua da sua VPS, OK? Então, salvar. Show? Aqui, ó, veio aqui, tá? Eu vou baixar aqui o navegador, vou minimizar o navegador. E vou procurar aqui, nova aula XNES tal, tal, tal. Olha lá, ó. novo aula XNES, tá? Vou clicar duas vezes em cima e vai começar a instalação. Eu vou avançar, ok? Vai começar a instalar. E assim, tá bom? Eu vou fazer a instalação do MT4 ou MT5 aqui dentro da VPS, ok, pessoal? Isso é muito importante. Em outra aula, para essa aula não ficar muito grande, eu vou ensinar a você como... Você, através só de um download, você pode depois replicar para você ter várias plataformas aqui baixadas, tá? Não vou fazer nessa aula porque vai ficar muito, muito grande. Pronto, já baixou o MT4, aí nós temos tutoriais de como é, organizar tudo, gráfico, entrar com tua, as tuas credenciais para você estar tá logando a tua conta e tudo mais, ok? Então, isso aqui foi como é, você ter acesso à sua VPS, ok? aqui na mini vps ok então eu vou ficando por aqui esse foi um, um tutorial mais rápido para você contratar a sua vps receber ela entrar na área remota do seu computador ter acesso fazer o download da plataforma da corretora que você usa e pronto e instalar aqui é trazer os seus arquivos para cá os robôs e tudo mais e você poder a então fazer o uso dela a gente tem até aqui ó da hf Markets a MetaTrader, tem a gente já baixou aqui da robô forex Trader também tem que você pode baixar qualquer a mt4 de qualquer a Hantech também qualquer plataforma de qualquer corretora Ok vou ficando por aqui esse é um tutorial de como contratar a VPS e veja os links necessários aqui na descrição desse vídeo Ok, não deixe de a, dar um like, também compartilhe com quem precisa, ok? Se inscreva no canal para você estar tá ligado em novidades. Tem outras coisas também no link aqui abaixo, como o nosso robô Forex Trader Start, tá? É para quem é a porta de entrada para o nosso combo assessoria e você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso combo assessoria robô Forex Trader. Até o próximo vídeo, até mais.